E aí, fez? Não, não tem problema não, a gente vai fazer isso aqui juntos agora. Como sempre, o primeiro passo é contar quantos elétrons de valência nós temos aqui. O xenônio que está aqui é um gás nobre, logo, ele possui 8 elétrons de valência. Repare que temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esses 8 elétrons estão na quinta camada, já que o xenônio está aqui no quinto período. Portanto, ele tem 8 elétrons de valência. Agora, vamos para o flúor. Já vimos o flúor muitas vezes, então já sabemos que ele tem 7 elétrons de valência. Olha só aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons de valência que estão aqui na segunda camada. Observe que temos dois desses flúores, então temos aqui 2 vezes 7, e isso dá um total de 14 elétrons de valência. Assim, temos 8 mais 14, que é igual a 22, ou seja, temos 22 elétrons de valência no trânsito. Total. Vamos para a próxima etapa agora, que, como já fizemos em outros vídeos, nós vamos tentar desenhar a estrutura de Lewis com ligações covalentes simples. E, claro, vamos colocar o xenônio como nosso átomo central, porque ele é menos eletronegativo que o flúor. Então, colocamos o xenônio aqui. Agora, vamos colocar os dois flúores aqui, um de cada lado. Então, temos um flúor aqui e um flúor aqui. E, claro, vamos colocar ligações simples aqui. Bem, quantos de nossos elétrons de valência já contabilizamos? Foram dois nessa ligação e depois dois nessa ligação. Sendo assim, contabilizamos quatro elétrons. Então, colocamos isso aqui, menos quatro, que é igual a 18. Ou seja, ainda estamos com 18 elétrons de valência para lidar. Agora, a próxima etapa é alocá-los nos átomos terminais a fim de fazer com que eles tenham o octeto completo. Cada um desses flúores já tem dois elétrons de valência que estão sendo compartilhados. Portanto, precisamos dar a cada um deles mais seis elétrons de valência. Sendo assim, teremos aqui 2, 4, 6. E aqui também, 2, 4, 6. Perfeito! Acabamos de alocar mais 12 elétrons de valência. Assim, temos aqui menos 12 elétrons de valência. 18 menos 12 é igual a 6. Então, ainda temos 6 elétrons de valência aqui para alocar. E só há um lugar onde podemos alocar esses 6 elétrons de valência. E isso está no átomo central, no xenônio. Então, vamos fazer isso aqui. Sendo assim, temos aqui 2, 4 e 6 elétrons de valência, e aí está. Temos o diagrama de Lewis, a estrutura de Lewis para o difluoreto de xenônio. Agora, algo interessante a se falar aqui é que os nossos flúores têm um octeto de elétrons de valência. Mas o que está acontecendo com o xenônio? O xenônio tem 2, 4, 6, 8, 10 elétrons de valência. Então, esse é um daqueles exemplos onde temos uma exceção à regra do octeto, onde temos mais do que 8 elétrons de valência, o que é possível para os elementos do